Bem-vindos ao Canal Mais do de volta! Se você não inscreveu aí, eu vou dar 5 minutos para você deixar, eu vou contar até 10, hein? Então eu vou dar 10 segundos para você inscrever, então vamos lá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E aí, já deixou seu like? Não? Então deixa agora aí! E ativa o sininho de notificações para mandar para todos os seus amigos, para todos os familiares e até os seus primos, tios, vocês, eles vão adorar o vídeo que nós vamos dar uma dica hoje, como, se, como cuidar do corpo humano. Então, a quarta coisa que nós vamos falar é sobre comer bastante, bastante fruta. Bastante fruta. Banana, melão, é, maçã, morango. Mas morango, eles colocam um tipo de veneno que você precisa lavar bem porque é para matar os vermes que tem lá. Primeiro você precisa cortar o um moranguinho para ver se tem alguma coisa, não tem alguma coisa dentro. Então você sempre deve checar. Bom, as... Bom agora o que a gente vai falar? Hum, hum, sobre hidratar as nossas mãos toda vez quando nós vamos comer, a nossa refeição, lavamos a mão, passamos sabonete, lavamos direitinho, Passa um álcool em gel se não tiver sabonete, ou você pode fazer, ou você pega o sabonete do pó e lava a sua mão. É simples, você só precisa hidratar seu corpo, beber bastante água, fruta, dormir bem, você só precisa Comer bastante vegetal. Então, esse, essa é a dica de hoje. Se você ainda não se inscreveu, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Então, foi um bom te conhecer. Tchau, tchau!